Fotos postadas no Facebook foram fundamentais para uma diarista que buscou a justiça do trabalho para receber o pagamento pelas faxinas realizadas para uma dona de casa. Entre as provas apresentadas estavam fotografias com imagens em que a ex-patroa aparecia portando um celular iPhone, dirigindo o carro próprio e até mesmo colocando Mega Hair, um procedimento de alongamento de cabelos. A diarista foi contratada para fazer quatro faxinas mensais no valor de R$ 125,00 cada, totalizando R$ 500,00, mas foi dispensada antes de completar quatro diárias e nem recebeu os valores das três diárias já realizadas. Ao julgar o caso, a juíza Leda Borges, em atuação na segunda vara do trabalho de Várzea Grande, determinou o pagamento de R$ 402,00 para a diarista, referente aos valores dos serviços já prestados, além do ressarcimento pelos produtos de limpeza e gastos com a energia elétrica, já que ela lavava as roupas em sua própria casa. Além disso, condenou a pagar R$ mil reais de reparação por danos morais à diarista. A Sociedade Mato Grossense pode participar da pesquisa de satisfação e manifestar sua opinião sobre o atendimento e os serviços prestados pela Justiça do Trabalho. A consulta estará disponível até o dia 22 deste mês para jurisdicionados, advogados e procuradores. Para trabalhadores e empregadores, o formulário da consulta é impresso e está disponibilizado nas unidades de atendimento ao público, como nas 38 varas do trabalho, na CAESC, que é o núcleo de conciliação, protocolo e portaria principal do complexo sede em Cuiabá, e a ouvidoria. Já para os advogados e procuradores, a pesquisa é online, encaminhada por meio de um link ao e-mail cadastrado no sistema PJE. A presidente do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso, Beatriz Teodoro, foi homenageada pelo TRT da 10ª Região, do Distrito Federal e Tocantins, com a comenda Ordem do Mérito de Dom Bosco. Ela recebeu a mais alta honraria concedida pela corte, no grau Grande Cruz, ao lado da procuradora-geral do Distrito Federal, Paola Aires. A comenda-ordem do mérito de Dom Bosco foi instituída em 11 de setembro de 1991, pela resolução administrativa de número 34 de 1991, quando o TRT-10 completou 10 anos de instalação. Os agraciados são pessoas, instituições ou entidades que se tornaram dignas de gratidão e admiração da Justiça do Trabalho, especialmente da décima região. Com a homenagem, a Corte quer mostrar que a pessoa agraciada é um exemplo à sociedade brasiliense.